O Whitney Museum são dois lugares que você não pode deixar de conhecer aqui no Meatpacking District. Vou lá mostrar para vocês. O Whitney é um museu de arte americana. A entrada custa 25 dólares para idosos 18, mas às sextas-feiras, das 7 às 9 e meia da noite, você paga o quanto quiser. Thank you. Sure. Let's falando da arte americana de 1900 a 1960 e reúne grandes artistas, pinturas, esculturas, fotos. Esse aqui é um Liechtenstein e aqui atrás de mim, olha, outro pintor, artista, famoso americano Andy Warhol. protestos, como artistas encararam e traduziram os protestos por diversos motivos durante várias décadas. Bastante interessante. Os cartazes, por exemplo, ali, olha, que foram usados em diferentes manifestações. Aqui no último andar tem um terraço e vale a pena visitar. Você tem uma bela vista da parte de downtown da cidade. Esse aqui é o Hudson River e bem ali atrás, olha, está a Estátua da Liberdade. Um lugar muito bacana para vir em Nova York é o Meatpacking. Meatpacking quer dizer embalando carne. Porque Antigamente esses galpões todos aqui, olha, eram matadouros e também tinham indústrias de embalar a carne que era espalhada para toda a cidade de Nova York. Isso foi até mais ou menos os anos 60. Aí a distribuição, que era local, começou a ser nacional. O que aconteceu? Tudo aqui fechou, virou um lugar de prostituição, drogas, gangues, máfia. Bom, aí começou a mudança. Grandes lojas, restaurantes, hotéis, galerias de arte começaram a se instalar nessa região por volta de 1990 e aí virou um dos bairros mais cruz de Nova York. Esse aqui é o High Line, um parque linear. Ele fica onde antigamente era uma linha de trem. Aliás, olha, os trilhos continuam aqui. Era uma área completamente degradada, desocupada, até que alguém teve a ideia de transformar isso aqui em um parque e deu super certo. Agora as árvores estão secas assim porque eles estão saindo do inverno aqui, já é primavera e ó, o verdinho está começando a aparecer. No verão fica lindo, um jardim maravilhoso, cheio de verde e de flores também. Olha que bacana ver tudo aqui de cima. O Highline é tido como um exemplo do que poderia ser feito com o um Minhocão em São Paulo. Transformar todo aquele viaduto numa área só para pedestres e de lazer. A High Line tem mais de dois quilômetros de comprimento. Começou a ser construído em 2006 pelo antigo prefeito Michael Bloomberg e aí virou isso daqui. Um dos pointes preferidos dos americanos e dos turistas também. Uma delícia vir descansar, passear, no verão tem várias feirinhas ah, com comidinhas gostosas. Dá para passar uma bela tarde aqui apreciando a paisagem conversando com os amigos ou só descansando mesmo. do midpacking tá cheio de restaurantes bacanas, mas se você quiser só uma comidinha rápida e ver coisas muito legais, tem que passar aqui, olha, no Chelsea Market. Olha eu passeio. Correndo depressa, escolhi um crepe que dá para levar na mão. Um beijo. Agora a gente vai sair do meio packing porque eu vou encontrar um amigo para fazer um passeio bastante especial. Que eu vim encontrar é esse aqui, olha. Bom dia, Nova York! Bom dia, Nova boa tarde York! Já, né? já, boa tarde. É o Jaime Ribeiro, foi meu colega correspondente aqui em Nova York. E agora ele tem um blog e um canal no YouTube. Que e é... também o tu. Tô ou seja tudo junto e misturado a né? grande maçã com a esse tour maçã. aqui olha lá, o pessoal eu me juntei tá tchau, ao todo tour mundo aí, gente. me juntei ao tour para conhecer um outro lado de nova york que mesmo tendo morado aqui eu ainda não conheço a gente nunca conhece né Lu eu tô há oito anos aqui tô sempre conhecendo coisas novas em nova york é impressionante né então vamos passear vamos Eles pediram autorização à equipe do filme Caça-Fantasmas, na época, nos anos 80, para que eles usassem como locação do filme, mas até hoje continua funcionando o quartel. Está em reforma agora. Esse é o letreiro original, a pintura original dos Caça-Fantasmas. Uma pena que eles tiveram que né, fazer uma reforma aqui do Piso. Mas eles fizeram ali, olha, para o filme o mais antigo, o mais novo. Né? Olha lá, né? olha a cena. Cenas importantes tá aconteceram aqui e eu vou mostrar para quem não lembra. See you guys tomorrow. Take care that finger, huh? nessa rua, nessa quadra, pra procurar uma roupa nova e olha só, exatamente aqui onde a gente tá. Ele mora nesse... O pé não, não direito nesse lugar, cara. Aquele ator americano que é presente. É bem alto, né? Então os é cobertura, cobertura, dois últimos andares. Ele mora nesse aqui do lado, ele comprou por 4 milhões e meio. Ele veio pra cá logo depois da Lua de Mel, que ele se casou, né? E foi com a Lua de Mel no México com a, quem sabe, a modelo da Victoria's Secret, né? E aí ó, eles vieram pra cá, eles já estão oferecendo, já estão vendendo o apartamento porque ela está grávida de novo eles querem mudar para um apartamento maior. E eles estão vendendo por 5 milhões e meio. Olha o pé direito bem alto, esses cúlpicos canos, né? vocês vão ver muito nas lojas aqui também, que é uma marca do sorro porque eram galpões antigamente, né? lofts, hoje viraram lofts, ó, tem uma mesa de sinuca, gente. Pra quem gosta desse mundo de celebridades, que é a casa da Beyoncé e do Jay-Z, olha só. Uhum. Pra quem não lembra, eles casaram aqui em 2008, o casamento, gente, na época, foi realizado aqui dentro do edifício. Os paparazzis ficaram aqui embaixo, esse aqui da esquina, ele tá todo coberto, porque eles estão reformando. O, ah, onde tá aquele homem andando, gente, ele deve estar tá com a vista privilegiada, se a Beyoncé estiver em casa, de, de... Baby, doll. baby doll, ele tá vendo. pelas galerias de arte, muitas estão escondidas e a gente passa batido e nem percebe o quanto de valioso que tem nessas galerias. Eu separei duas que eu acho que são importantes para vocês conhecerem e tem uma experiência diferente aqui em Nova York. A gente vai entrar no prédio agora para ver o que, que, é ver hora, que, que, é que tem ali. É uma galeria de arte e diz que a instalação é super curiosa. Que, é, que causa, né? Que causa um impacto Chama bastante. A Sala da Terra. E olha aqui. Um prédio no sorro. Caríssimo. Um andar inteiro. Tem o quê? É, terra. Terra. loja é uma loja que vende bolsa usada, gente. Rebag. E aqui eles falam, está doente da sua bolsa, venda pra nós. Ô, Jaime, como é que surgiu essa história de fazer esse Esse tour, esse da tour da de cinema, passada? né? Primeiro é. eu amo cinema, sou cinéfilo. E segundo. As pessoas que já me acompanhavam na Grande Maçã, no blog lá no R7 e no YouTube, nos vídeos que eu mostro as dicas que eu dou de Nova York, começaram a me cobrar. A gente quer te encontrar, faz um roteiro, monta alguma coisa. E eu pensei, gente, se eu fizer um tour tradicional, eu não vou me amarrar, não vou ter prazer em fazer isso. Eu tenho que encontrar um jeito de me divertir também. E com o negócio de cinema, eu juntei uma coisa com a outra e aí montei esse tour diferente do que já tinha aqui na cidade. Tem um tour de cinema, mas é em inglês, então meu foi o primeiro em português. Nossa. E foi o que deu certo. Foi isso. Resumindo, foi isso. <risos> mas, assim. Agora, peraí, deixa eu ver a aqui... Across, yeah. Só Por que vamos aqui? atravessar, é, aí. Calma, vamos atravessar. Peraí, cuidado aí com esse Isso. Você está no seu tempo? Você vai dar tempo o jantar? São dois dias de tour? É terça e quinta? São tours diferentes? São tours fechados com um grupos de até 20, 25 pessoas no máximo e é um dia fixo da semana porque eu continuo tendo que escrever sobre Nova York para o R7 e eu não posso fazer tours todos os dias da semana então pensei, vou criar um dia fixo no calendário das pessoas, elas já estão inclusive se programando para viajar e estar em Nova York numa terça-feira para participar do passeio e agora e também. Dá a dica aí para vocês, hein? Eu adorei. Você gostou? Gostei. Agora quero no um de terça também. É, são cenas diferentes. A gente passa no passeio de terça em cenários como Friends, Sex and the City, Gossip Girl, Ai, é, Esqueceram de mim, Poderoso Chefão. São outros filmes e outros cenários, né?